E... <sí> Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba No vídeo de hoje eu trago mais uma nail art pra vocês Recentemente eu tava scrollando pelo TikTok E apareceu um vídeo da Kylie Jenner Onde ela tava usando uma unha nude com uma francesinha arredondada Com um efeito marmorizado feito à mão, né? Que o nail artist dela, que é um nail artist incrível Que faz a unha de várias celebridades, chamado Chong Legend Fez nela, né? No vídeo de hoje eu vou me inspirar nesse conceito de francesinhas marmorizadas Mais adaptando pra o meu gosto, né? Pra o meu formato de francesinha favorito para as minhas cores e etc já ensinei essa técnica marmorizada para vocês aqui no canal mas no vídeo de hoje a gente vai fazer essa técnica marmorizada de um jeito super fácil dentro das francesinhas sério gente, o resultado fica incrível, assim como vocês vão conferir né então se você já quiser aprender a fazer essas unhas maravilhosas já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo! Então, gente, assim como vocês podem ver nas minhas unhas, eu já tô começando o vídeo com um leve brilhinho nelas, né? Isso porque pra economizar tempo, antes de começar o vídeo, eu já fiz uma camadinha de base, né? Na verdade, duas camadinhas. No caso, a que eu tô usando hoje é a base fortalecedora da Impala. E eu já vou começar a esmaltação das minhas unhas com um esmalte perolado branquinho, tá? Você pode usar literalmente qualquer um da sua preferência, de qualquer marca. Tô usando esse aqui chamado Sonho da Impala. Esse passo é opcional, mas em muitos nail arts que eu faço, eu gosto de começar o... Usando um esmalte branquinho, metálico Porque isso vai fazer com que os esmaltes Que a gente vai usar lá na frente Tenham um payoff maior Isso significa que a quantidade de camadas Que você teria que usar do esmalte Se você não fizer esse procedimento Vai ter que ser um pouquinho maior, né? Dependendo do esmalte que você usar Mas com essa base feita Isso vai dar a impressão De que os seus esmaltes Que você for usando lá na frente São mais opacos E vai facilitar seu trabalho, né, gente? tá então, aí é uma coisa que eu amo fazer É facilitar a minha vida Não esquece de esmaltar tudo uniforme Bonitinho sempre se lembrando de envelopar o final, tá? vou fazendo o mesmo procedimento aqui na outra mão e já volto Se você optar, você pode fazer uma segunda camadinha do esmalte branco metálico Eu prefiro fazer só uma, porque isso é só uma base mesmo pra nail art que a gente vai fazer lá na frente E quando essa camadinha aqui assentar, é a gente já pode partir para a camada nude, né? Que é a primeira parte, assim, da nail art em si Então, gente, tô de volta Acabou que eu falei que eu não ia fazer uma segunda camadinha do esmalte metálico lá, mas eu fiz, né? E também já limpei os cantinhos, mas mais uma vez vou reiterar É totalmente opcional, tanto que eu ia fazer e fiz uma segunda, só que... Ah, já estamos aqui, né? Então bora lá Vou começar a minha esmaltação nude agora, né? Tô aqui com o esmalte na cor guida da Verona, que ele é um tonzinho de nude bem clarinho. E eu vou aplicando uma camada desse esmalte nude, porque ele vai ser a base da nossa nail art lá na frente, né? Que a nail art tem uma francesinha mais decorada. E o fundo é uma unha nude. Se você optar por não fazer essa preparação toda aqui que eu tô fazendo, você pode fazer nas suas unhas naturais também, não tem problema. Mas eu quero fazer assim para ficar mais parecido com a minha referência, né? Que é a foto que eu tô mostrando para vocês durante esse vídeo. Vou deixar um take de eu fazer a segunda camada do esmalte Nuge aí para vocês assistirem e então eu já volto pra a gente começar a parte divertida dessa esmaltação. voltei gente, selecionei vários tons de esmaltes diferentes assim como eu falei pra vocês, essa nail art é ser inspirada na da Kylie Jenner porque o nail art dela fez toda aquela pinturinha no pincel e tal e misturou várias cores também, gente, fica muito lindo o efeito mas demora muito pra fazer e eu quero ensinar de um jeito mais fácil portanto, eu escolhi vários esmaltes e vai funcionar da seguinte maneira como eu vou fazer com várias cores essa esmaltação eu tô selecionando um tom pastel bem clarinho, um tom médio e o um tom branco, que no caso o branco eu vou usar em todos. Então, por exemplo, em uma unha eu vou fazer rosa, tô aqui com um rosa mais forte um rosa clarinho e o branco amarelo, tô com um forte um pastelzinho, branco também e segue seguindo esse mesmo esqueminha pra todos os outros esmaltes que você for usar se você não tiver tantos esmaltes assim ou se você não quiser mesmo usar vários esmaltes, não tem problema nenhum, você pode fazer com uma cor só, duas, você decide você se diverte, mas vamos começar com os esmaltes fortes, porque a gente vai fazer a francesinha inteira com a cor mais forte, tá? A gente vai fazer a base Primeiro, Então começando assim com o meu tom de rosa forte Esse aqui é o Pink Fluor da Risqué Vem só fazendo mais ou menos o desenho da sua francesinha, tá certo? Sem pressa nesse momento, tá gente? Vem fazendo tudo bem devagarzinho Tá vendo gente? Seguindo mais ou menos a silhueta que você vai querer construir lá na frente, né? Vou pular pro amarelo agora, né? Que é a sequência que eu escolhi fazer as minhas unhas Esse aqui é o print do sol da Impala Que é um amarelo que assim como vocês sabem, eu gosto bastante Já vou passar para o um meu esmalte azul. Esse aqui é o olho grego, né? Da linha Faça Sua Sorte, da Dailos. Passando para o verde, vou usar um esmalte da mesma linha. Esse aqui se chama Grilo da Sorte. O que eu mais amo é que esse esmalte, ele tá quase acabando... eu tenho outro dele aqui na minha coleção mas esse frasco aqui tá quase acabando e eu só usei ele tipo uma vez ou duas naquela época que as minhas unhas estavam exorbitantemente grandes e aí já foi tudo de uma vez no esmaltação só gente, o auge! hoje em dia nesse tamanho assim, dependendo do esmalte vai só metade e o último esmalte que eu vou usar pra fazer esse outline inicial da francesinha é o esmalte curtir o próximo da linha Impala Reconnect e esse esmalte é muito lindo, gente assim como vocês estão vendo não precisa ficar 100% opaco e perfeitinho, porque isso aqui é só a base do que a gente vai vir aplicando lá na frente, eu vou fazer mais ou menos esse esquema aqui na outra mão, fora das câmeras porque é literalmente só repetir a mesma coisa né? não vou fazer vocês assistirem duas vezes e mais uma vez, eu já já volto então, gente, fiz a paradinha lá na outra mão, também me chamou a atenção o fato de que eu tava tentando fazer uma francesinha mais curvada, mão livre, enfim, gente, todas as francesinhas estavam diferentes umas das outras, aí eu decidi igualar todas, fazendo uma francesinha gravatinha com a borda mais grossa. E acabou que no final das contas eu amei, né, gente? E eu já vou partir para o efeito mármore, né, dessas unhas, só que daquele jeito mais fácil que eu também já ensinei para vocês aqui no canal. Então, como eu quero começar com as unhas rosas, vou vir aqui no meu esmalte rosa mais escuro que eu já usei, né, pingando. Usando algumas gotinhas. como pelo menos no meu caso cada cor vai ser usada só em duas unhas cada esquema de cores né no caso eu não preciso colocar muito esmalte aqui só um pouquinho já é o suficiente vou colocar um rosa clarinho né esse aqui é o geleia de frutas e por cima eu vou colocar o branco tradicional da Impala também usando o mesmo truque que eu ensinei para vocês da última vez eu vou vir num pincel com a pontinha um pouco mais chata eu tô usando o 05 do kit de unhas profissionais da Macrelan e eu vou literalmente fazer tipo uma Pazinha aqui em cima do meu papel pegando o esmalte e passando ele na unha deliberadamente, da forma que eu achar melhor vou passando aqui nas laterais também né, pra dar acabamento, não deixar sem e olha só, gente essa aqui é mais ou menos a ideia que vai ter em todas as unhas no caso, eu vou inverter as mãos, vai ficar difícil de gravar pra vocês, mas eu vou tentar, né, pra usar esse esmalte aqui, que eu já deixei preparado me perdoem se minha mão ficar na frente da câmera, mas é literalmente o mesmo processo, gente temos aqui as duas unhas rosas com a estampinha já concluída, né? Vou seguindo o mesmo esquema com todas as outras cores, tá? Eu vou fazendo um timelapse para agilizar aí para vocês. Não terem que assistir tudo, né? Mas eu vou listar todos os esmaltes aí na descrição e eu também vou falando aqui para vocês os novos, né? Por exemplo, o amarelo mais claro que eu vou usar é o pra Frentex da Dylos. Já preparei o esquema de cores da Unha Azul. O esmalte que eu incluí dessa vez foi o Van Gogh, da Verona. O esmalte que eu vou adicionar no esquema de cores verde é o Putz Grilla. Se você ver rápido o suficiente, dá tempo de limpar esses esbarrões com outro pincel. E o último esmalte novo que eu vou adicionar né, na mistura do roxo é o esmalte maior barato também da Dylos. Gente, depois de tudo isso feito, o resultado que você vai ter é algo parecido com isso aqui. Eu achei super legal essa proposta, né? Eu vou ter que aguardar esses esmaltes aqui assentarem, né? Um pouquinho né, antes de dar acabamento na unha e tal. Mas, gente, essa técnica do mármore com pincel é muito legal. Eu apliquei uma top coat brilhante pra vocês verem como é que fica o efeito e também pra nivelar, né? Isso que eu fiz foi completamente desnecessário. Porque, na verdade, eu vou usar uma top coat fosca pra finalizar. Eu passei a brilhante só pra vocês verem o resultado de como fica com a brilhante, né? Mas ultimamente vocês devem estar tá percebendo, né, pelos vídeos aqui do canal, que eu tô um pouco viciadinho numa unha fosca, né, gente? Desculpa estar tá postando tanta unha fosca ultimamente, mas tá aqui a brilhante pra vocês terem uma noção, então eu vou finalizar a fosca. Gente, esse foi o resultado final dessas unhas. Eu gostei muito, muito, muito mesmo do resultado. Fiquem surpreendidos. É um pouco complicado de fazer esse efeito, mas se você for fazer uma cor só, fica super fácil, tá? Não precisa se assustar. Você vai pegando o jeito conforme você for praticando. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos novos de maquiagem, de unhas, de comprinhas. Confere aí que você vai. Vai amar esse canal se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir em no Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu posto vários vídeos de maquiagem unhas e beleza que não chegam aqui no YouTube então para você ter um 360 do meu conteúdo e conferir todas as minhas dicas todos os meus vídeos todos os meus truques corre para me seguir em nessas plataformas comenta aí embaixo o que, que você achou dessas unhas se você gostou se você usaria se você vai tentar fazer gente, quem refazer essas unhas posta nos stories do Instagram e me marca